Vai, vai, vai, vai, não para não. Vai, vai, vai, vai, vai. ganha aí. Vem esse lugar. Eu vi TK, Tatouri. Eu vou TK. Ô, Fefe caiu. Não. Agora é hora da escada a trabalhar. Vocês estão na, na boca da escada já? Pera, pera, pera, pera. Matei a mina. Escada, começa a subir. A gente já tá aqui, vai filmar o saco de direito a nossa. vocês estão aí. Matei, de matei. De pode subir, sair. pode subir a escada aqui, é nóis. Não, tem um aqui embaixo, tem um aqui embaixo. Não, ainda, tem um aqui embaixo. Tá, embaixo. então pera, então pera. Tá, é o seguinte, Storm e Sartori, vocês vão passar correndo lá junto com o no... com os caras lá de baixo. No já, um... Pachou. Sanduíche junto, todos vocês. Um, Pachou. dois, Tô, três e vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai. Mata ele, cuidado com o TK, mata ele. Rola, boa, boa, boa, no... boa. Bia, parou. Agora é o seguinte, vocês da escada passam todo mundo pra cá, pra onde eu tô aqui. Cuidado pra passar aí.